O que eu percebo, Cleiton, a necessidade do foco, muitas vezes, a galera não entende, a princípio, a que nível isso pode impactar na minha rotina diária, na nas metas que eu traço para mim, quer dizer, onde eu quero chegar. Então, lá no início de janeiro, a gente fez alguns planos, alguns combinados, algumas promessas. E como é que tá indo esse desenvolvimento? Então... A minha pergunta em relação a foco para você eu... nós temos uma série de ferramentas digitais para nos ajudar. Está aí, né? Estamos usando uma delas, que é as uhum. redes sociais é o Instagram. Como fugir da dispersão que essas ferramentas nos causam? Como é que eu mantenho o meu foco com tanta coisa aí para tirar a minha atenção, seja... É, falando de Netflix, de entretenimento, ou mesmo nas redes sociais, cara, como é que eu me mantenho focado na prática mesmo e uso essas uhum. ferramentas para o bem e não para me perder completamente? É um grande desafio nosso, né? meu também, eu não estou falando como alguém que seja um cara hiper focado, mas alguém que se preocupa com isso, que tem consciência, né? igual você também e tal. Então pensando de maneira mais prática, assim, Cleito, como é que tu faz para tentar melhorar isso? Bom, primeiro ponto que eu acho é, é ter consciência que isso é um problema, né? É, parece meio óbvio isso, mas a maioria não tem consciência. Então, na verdade, hoje nós vivemos um grande problema de foco. Cara, uma coisa que eu reparo muito, Celso, sim, bicho, é muito difícil isso não acontecer. Se você para para conversar com alguém, por exemplo, eu e você, senta numa mesa, você senta numa mesa, cara. É muito raro a pessoa conseguir ter atenção em você cinco minutos sem pegar no celular. É muito raro... E não fazer isso aqui, Celso. Olha pra ti e faz isso aqui, ó. Uhum. E já, já tá viajando, já tá em outro lugar a pessoa. Então, eu acho que... Nós sempre tivemos um problema muito grande de foco, mas eu acho que nos últimos tempos, eu acho que tá uma coisa, assim, absurda e a gente não tem atenção. Então, voltando ao primeiro ponto, que eu acredito, é você ter consciência do problema. Todo mundo aqui tem problema de foco. Aceita esse troço que é melhor. Depois disso, é entender, nós estamos falando de maneira bem geral... É entender que é uma habilidade. Né? O foco ele é uma habilidade, precisa ser treinada. Então você treina como, cara, fazendo. Então você pega uma live igual você está aqui com o Celso, pega o teu notebook, celular, para de olhar, fecha tudo, cara, vai para um quarto escuro, vai para um quarto só você. Então você está treinando ter foco. Aí tu começa com cinco minutos. Tu começa com 10 minutos, com 20 minutos, até você conseguir desenvolver, porque isso é um músculo de fato. Assim como você vai para academia, você precisa exercitar foco. Eu gostei muito de você começar falando dessa consciência, sabe, do problema. Assim. Eu passei muito tempo sem ter consciência que isso era um problema. Mais importante, talvez você tenha aí na sua rotina, aquela famosa to do list. Né? Você tem aquela coisa de fazer, escrever o que, que você vai fazer durante o dia.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 é o número de coisas que você precisa fazer. Então, é a habilidade de focar, sim, mas é uma habilidade também gigante, igual você falou, de deixar de fazer um monte de coisa, que é a parte de delegar, cara. Não adianta, você quer treinar a habilidade de foco, mas você quer fazer 50 coisas, né, que você poderia não fazer. Então, a prim primeira coisa é delegar tudo que você possa delegar para pessoas que estejam preparadas ou preparadas para isso, para você fugir desse ladrão que é dizer que só você sabe fazer isso muito bem e ninguém mais, né que é o nosso grande ladrão de resultado. Você citou em uma das lives que nós fizemos, você citou o quanto que as coisas têm uma origem emocional. Eu acho que é importante a gente falar disso. Quando a gente fala de foco, a gente fala muito de uma emoção que é presente demais hoje em dia, a ansiedade. A ansiedade tem total relação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 Por causa disso, eu acho que vale muito a pena você trabalhar as emoções. Como, céu Algo que eu e eu sei que o Cleiton faz muito também é exercitar essa atenção plena. Por exemplo, uma rotina matinal de meditação, né, de exercícios físicos. Cara, muda toda a sua rotina e os seus resultados. Não tem jeito. Muda. Acordar uma hora mais cedo você começar a sua manhã de um jeito que você tá mais presente para as coisas, você tá mais vivo para o que tá acontecendo, cara, isso aqui não tá fazendo bem para mim, cara, isso aqui eu acho que eu posso deixar para depois. Você uhum. vai ter melhor as suas emoções, você vai controlar, não é da noite pro dia, mas você vai controlar a sua ansiedade, você vai estar tá mais presente, mais em paz com aquilo que você tá fazendo ali, é né? menos ansioso com o que você não está tá eu acho que isso é muita coisa também. A gente subestima essas pequenas coisas, né, no dia a dia. Então, é, é comum, até falo isso dentro das aulas também, é comum a pessoa subestimar, acordar cedo, arrumar cama, ele acha que é papo de, de, de, de, de pessoas que não têm resultado, é, esses papos assim. Às vezes a galera não entende que esses pequenos hábitos não são só hábitos pequenos, eles são hábitos angulares, né, eles ancoram. Uma, uma série de respostas fisiológicas e de comportamento para a tua mente, para tudo. Então, quando você acorda, até falo também, Celso, quando você acorda de manhã e lê, pelo menos por 10 dez, por dez minutos, o conteúdo que você precisa, não é os 10 minutos, é você estar tá dizendo para a tua mente e para o mundo que isso é prioridade. Não é só arrumar a cama, você está dizendo para o mundo que você é a pessoa que acorda antes de todo mundo, que está preocupado em ser excelente. Nós podemos pensar no básico também, não precisa viajar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 é um desafio gigante. Então você entender que no começo, um minuto, dois minutos, vai ser um grande desafio, três minutos, e aí você vai com, começando a desenvolver a habilidade do foco. E é interessante colocar uma observação também nessa parte, que é a parte de, mais de neurociência, que se chama de foco trans, transmutacional, transfocal, que é o seguinte, por que, que a criança, quando tem envolvimento com música, melhora na matemática, na ciência, na biologia, no colégio? Não é porque ela ficou mais inteligente,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 É saber todos os benefícios da meditação enquanto a gente não vai lá e faz. Então tá, então eu vou experimentar isso aqui. Deixa eu ver como é que vai ser o impacto disso na minha vida. Então você vai ver coisas incríveis. Por exemplo, uma das coisas mais fortes que a meditação me entregou e que eu nem sabia que existia, era a desidentificação de mim, eu, quanto pessoas, não é filosófico, isso é bem prático mesmo, quanto que tá aqui dentro, ó, os meus pensamentos, emoções,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 Um outro ponto agora que eu separei também para a gente conversar hoje de maneira mais geral sobre o foco é dormir bem. Né? Um exemplo que eu uso bastante é como se fossem as informações que você está estudando fossem tijolos e o sono é o cimento que vai unir isso. Então se você quer ficar estudando muitos conteúdos, mas não dorme as suas informações elas estão soltas, você não vai conseguir construir aí o muro da memória de maneira efetiva. Além disso um ponto um comentário também interessante que quando você acorda o teu cérebro ele está mais está é, com um potencial elevado de codificação de novas informações também ou seja além de você aprender o que estudou o teu cérebro quando você acorda num sono ou no descanso ele está mais preparado para codificar as informações para você gerar mais aprendizado também então o sono ele influencia impacta diretamente no teu foco também assim como a alimentação assim como exercício físico pensa no básico e o quanto isso tudo impacta no teu foco. E tem um último ponto que eu trouxe aqui, que é utilizar ferramentas, né? Tem tanto aplicativo, tanta coisa que pode te ajudar a aprender melhor. A mesma coisa em relação a foco. Você tem, não sei meditar, cara, usa o Headspace, usa vários aplicativos gratuitos de meditação. Não tem desculpa. E uma técnica que ajuda muito no foco, que eu também uso, preciso usar mais ainda, é a técnica do Pomodoro, famosa, né? Então, se você quiser treinar, ter foco... Escreve aí no Google Pomodoro online, por exemplo. Você vai ter online, você clica na técnica e ele vai ter um timerzinho de 25 minutos onde você foque numa atividade só. Tem uma ferramenta, depois pesquise aí, é o Time Timer. Eu gosto muito também. Ela tem uma ideia como a, a Pomodoro traz. Mas é o quê? É um relógio que nos Estados Unidos é usado em jardins de infância. o jardim de infância. Mas, Celso, por que, que esse relógio é tão poderoso? porque ele torna o conceito de tempo de abstrato em algo concreto. Então, o time timer, você visualiza o tempo passando, sabe? A mesma ideia do, da ampulheta, por exemplo, é outra percepção. Ali você tem noção do tempo e você usa, você tende a usar o tempo de uma forma mais é, preciosa. A outra dica tem relação com o sprint. Que, é, que são as técnicas de produtividade da Google, cara. Na verdade, o, o Time Time é do Sprint. Mas o Scrum, é, ele traz, o livro traz um conceito bem legal pra gente ver como que é essa história da produtividade na prática. Então, o autor pro, propõe a seguinte questão para você. Imagina aí que na sua casa você vai, você decida fazer algumas tarefas. Então, você vai é, cortar a grama do jardim, tá? Você vai lavar a louça e você vai... Limpar o seu banheiro, lavar o seu banheiro Você vai fazer três atividades, tá bom? Tem essas três atividades Aí você começa a cortar a grama No meio do processo, você para E aí você vai lavar as louças tá? E aí você começa a lavar as louças No meio do processo, você para de novo Provavelmente você já perdeu uma manhã Ou quase uma manhã inteira fazendo isso Você começa a limpar o banheiro da sua casa E aí você para de novo e volta pra grama Tá? Quantas atividades você concluiu nesse momento? Nenhuma. Você trabalhou para caramba, você fez muita coisa e não produziu nada, porque você não entregou valor em nada. A sua grama não está cortada, a sua louça não está lavada, e o seu banheiro não está limpo. Você não gerou valor em nada, cara. Se você tivesse feito uma coisa do início ao fim, terminado ela, que você começou, depois você vai para o seu banheiro. Depois você vai para a louça, você teria três atividades concluídas. Então, é simples para você entender o quanto que a gente desperdiça energia passando de uma atividade para outra. sem falar no esforço cognitivo que Sim. você tem de trocar de chip. Eu falo assim, né? Então, Sim. quer dizer, o que eu estava fazendo mesmo? Aí você atende uma ligação, responde um e-mail, responde um WhatsApp, volta o que você está fazendo, percebe o quanto você está desperdiçando. Ah. Tempo. Galera... Você melhorando o foco, primeiro, saiba onde você quer chegar. Não adianta ter foco para o lugar errado. E só saber onde você quer chegar já é um grande desafio. A maioria de nós achamos que sabemos. E aí desenvolver o foco. Por quê? Com o foco, com tudo que nós falamos aqui, você vai ganhar o maior ativo que existe no mundo, que é tempo de vida. Entender que quanto mais focado você for, mais sucesso você vai ter e assim você ganha mais tempo de vida, que é o grande valor, o maior valor que tem nas nossas vidas, aí, acima de dinheiro e de qualquer coisa.